Fala ah, galera, deixando mais um vídeo aqui pra vocês. Minha mãe fazendo um mini pizza. Aí vai ser também deixam de aí. Minha mãe tá fazendo uma mini pizza de encomenda, né? Oi? Pois ela trabalha com doce e salgados. Olha! eita, a mesinha que minha mãe ganhou é do meu pai hoje. Que tá pegada dele, é o prazeria das mãos. as frutas, muito lindo só que infelizmente ali, mentira, <risos> é bem original, é bem macio, só que já é mais, isso aqui é bem macio, isso é branco, meu irmão viciado no celular e meu gato. Sei não Sei não Mano, Acabei de gravar um vídeo De Bateria Provavelmente vai sair Segundo o que eu fiz Porque eu no vídeo também Aliás Minha linha então ó, é de xerol, né? Solinha colorida né? Agora quando eu vou soltar amigo, Eu boto xerol, né? Mas eu solto em cima da minha laje Não perigo nenhum Entendeu? Só depois eu tô me dizendo aí Ah, né? <risos> Se é criança, e você esquece se que eu ser, não, sei, não tá. só de cima da minha casa, meu pai, meu pai fica olhando, meu pai não, ele mesmo fica olhando, meu irmão chega que não vinha, tá, ele fica me olhando, tudo ele fica, ele fica, ele fica, ele fica Tem pipo em pipo todo o canto aqui na minha casa, que é a raio, porque é peixe e raio, a eu preciso de fazer a bala com né? os pequenos os mas eu vou começar a fazer depois de... deixa eu ver 5 vídeos por dia eu vou fazer vou postar, vou postar, vou postar, vou postar Dia 27 de maio eu vou postar um vídeo. Se é por eu vou gravar no mesmo dia. Vou editar e vou postar esse vídeo do meu aniversário. É, só quem quiser mudar um mim, é, eu vou ver como eu faço, porque minha prima sabe disso, essas coisas, Eu acho que vocês fizeram, né? Vou aí né pode morar também Então galera voltei Aí eu perdi o áudio e ficou meio ruim Para eu editar sem áudio Então eu vou deixar um pouquinho aí E deixa rolar Aí eu estava indo a mostrar você Basicamente a câmera Mostrei vocês Aí a banquinha luz da Que eu ia fazer. Que eu também pedi um vídeo assim também. Eu fiquei muito puto. Pegaram, mas eu também pedi um vídeo assim também. Mas deixa eu rolar. Vai chegar é uma parte aí que vocês vão gostar. Entendeu? Então agora eles, eu sentei ali, né? Pra conversar com vocês. A minha visão doendo. Porque. <risos> Esse óculos é tipo óculos de só e óculos de grau. E eu tava aí conversando com vocês. Mano, esse vídeo, além de ser muito grande, vai ser um pouco narrado. Não vai ser muito, né? Mas, do que esse óculos, parece um Julieta. Então galera, falou, tamo junto, fique com Deus.